Não, não é aquilo que se carrega. Se você for para carregar, é fácil para tirar. Eu não gosto dessa palavra portadora. Para mim essa palavra é negativa. Não se hoje nunca mais essa palavra. Tá ouvindo? Leve. Alto. Não, ó, ah, grau só tem óculos, tá vendo? Eu não tenho nenhum grau, nem leve, nem alto, nem forte. Não, não existe. Legal, né? Não tem grau. Se tiver um grau, assim o tal dando óculos, assim o medal. Não tem gal. Essa que é a correta palavra. Ai, Santo Sim. angel. Angel. Eu não sou angel. Não é angel. Não sou anjo angel. Eu sou aquela. Mesma coisa monjinho eu não sou gente eu não sou nenhum Jim, enfim, na mão pra Aqui, aqui está a rua na mão praia ou para o shopping. shopping na mão são monjinhos pra casa vocês Sou uma poitadinha não eu não sou tão enganadas. não não para. Não não é nada assim de dano, entendeu? Não é importador, não é doença, não é anjinho, não é especial. Não se, não se trata disso. É uma, uma coisa genética, acho que é, não é?